Bem-vindo ao canal do Burjaki. Se você não está inscrito, se inscreva, aperta o sininho para receber as notificações sempre que tiver assunto novo aqui no canal. O tema de hoje nós vamos falar sobre discipulado ou domesticação. Tem muita gente confundindo discipulado com domesticação. Bom, como é que funciona isso? E qual é a diferença? Bom, vou falar o que é ser domesticado na fé. Domesticado na fé é aquele cidadão que cresce, é filho de terceira, quarta, quinta geração, ou um recém-convertido que chegou, sentou e foi ficando. Aprendeu como é que é a língua do mundo evangélico, a linguagem da igreja. Senta, levanta, diz pro seu irmão. Fala pro teu irmão que ele é bonito. Fala pro teu irmão. Pô, esqueceu de passar o, o desdorante hoje, hein, irmão? Não, vira pro teu irmão e diz poxa, você está bonito hoje. Você pode pagar um sanduíche para mim? Você aprendeu que você não pode fazer algumas coisas, mas você não entendeu porque a partir de agora você não pode fazer essas coisas? A diferença básica entre um domesticado e um discipulado é como ele reage na vida e com as crises e como ele enfrenta as crises e que tipo de crise ele anda tendo. Então, para você parar para ver se você é domesticado ou se você é discipulado, faça algumas perguntas para você aí agora. A primeira. Como eu reajo a situações de crise? Começo a achar que Deus nem existe ou eu entendo que isso faz parte do processo de amadurecimento? Trocando em miúdos, e eu ainda continuo pertencendo à família da fé, mesmo sabendo que tem muita gente que está nessa família que não faz parte da família. Eu sobrevivo às crises de fé? É uma pergunta que você tem que fazer se você foi domesticado, ou se você é uma pessoa que passou pelo processo de discipulado, está no processo de discipulado. É importante que você faça essa autoavaliação. Se você passou por um processo de domesticação ou se passou por um processo de discipulado. O que é importante agora, você parar para refletir, é se você é mais uma vítima da domesticação ou se você está num processo de discipulado. Se você curtiu, se você gostou, dá um joinha, ajuda a promover o canal e encontrar outros domesticados na fé para que eles possam entender que precisam ser discipulados em Jesus.